Como calcular chapisco em bolso e reboco, pessoal internautas aqui do canal. Senhores, eis aqui o um projeto que estaremos passando nesta super aula. Provavelmente você já conhece alguns dos nossos vídeos aqui no canal, mas desse vídeo aqui Está muito bom. Por isso, eu te exorto a te manteres aí até o final do vídeo para não perderes nada. Porque esse vídeo está imperdível, gente. Está imperdível. Senhores, aqui para nós desenvolvermos a nossa tabela de cálculo de chapisco em bolso e reboco, nós vamos, em primeira instância, senhores, vamos, em primeira instância, montar a nossa tabela e depois eu vou mostrar-vos um plugin muito bom que ajuda nós a criarmos a criarmos as paredes como revestimento. E nós já temos aqui algumas paredes já editadas, trabalhadas como revestimento. E essa é a parte interessante do Revit. As famosas paredes em cebola, gente. Eu tenho aqui pintura com de broto de feijão, massa acrílica, para exterior, ok? Depois também tem parede de papel, países de massa corrida. Então essa aqui já é para interior. E você pode, por meio dessa, criar as tu, os teus revestimentos dentro do Rev de Família. É isso mesmo, minha gente. Então, uh, para fazermos jus a essa magna tarefa, nós vamos começar. Pelo cálculo de quantitativos de... Pelo cálculo de quantitativos de chapisco, em e reboco. Tá bom, gente? Portanto, o primeiro passo é aqui por cima. Por cima aqui na aba do navegador do projeto. Aqui por cima de tabelas. Quantitati, quantidades barra todas. Vocês vão clicar aqui. E vão acessar para novo levantamento de materiais. Clicando sobre... Você aqui não vai mexer quase nada, só podemos aqui alterar a, a nomenclatura da nossa tabela, que vai ser quantitativos, de substrato, esse mesmo, fase nova, e damos aqui OK. Automaticamente ele vai nos criar aqui essas abas, essas abas aqui incríveis, senhores. Eu quero também ensinar a como criarmos esse índice aqui de materiais. É mesmo isso, índice de materiais. Já temos aqui um leque de materiais, melhor, de parâmetros, é o assim um nome correto. E nós vamos somente utilizar esses parâmetros que agora vamos entrando. Primeiro parâmetro, material nome, duplo clique sobre, material nota de chave, material volume e também o material índice de perda. Mas eu quero aqui a vocês deixar que a tabela vá, fechamos por aqui mas nós queremos ensinar a vocês a como criar esse parâmetro, porque pode ser que você esteja a começar num template do zero e não saibas como criar um parâmetro destes. Portanto, vamos aqui em parâmetros do projeto e vamos aqui procurar por índice. Vamos aqui eliminar todos esses índices, principalmente esses aqui de perda, vamos remover para nós criarmos novo índice. Estamos juntos? Portanto, já eliminamos aqui esses índices e vamos aqui adicionar índice de perda. Vamos aqui escrever índice de perda. Portanto, ao criarmos o um índice de perda aqui, nós não mexemos em absolutamente nada. Mantemos tal qual está. E vamos aqui selecionar a primeira opção, materiais. Depois, parede, piso, telhado e finalmente forro. E finalmente o forro. Forros. Muito bom. E damos OK. Aqui nós temos o nosso parâmetro índice de perda. Índice de perda. Podemos aqui modificar o nome do camarada e dizemos de perda, tá bom? E assim está o nosso índice criado. E voltamos aqui para as nossas tabelas. É. Ele aqui está a fazer a, né? o... Ele quer fazer a atualização e vamos voltar para os nossos campos. E já dentro dos nossos campos, vamos agora procurar por este parâmetro, índice perda. Aqui está, material índice de perda, por aquela opção que nós criamos lá atrás, que indicava o material. E podemos adicionar dentro do nosso, da nossa... dos nossos campos tabelados, senhores, dentro dos nossos campos tabelados. Agora, vamos criar um outro parâmetro calculado. É Um parâmetro calculado também é outro ponto interessante aqui no Revit que você... Né? Precisa de estar atento enquanto vamos avançar para isso. Porque aqui dentro do Revit né, podemos desenvolver um leque de parâmetros para então facilitar o cálculo de muitos elementos dentro do, do, do, do teu projeto. Portanto, aqui vai ser volume, né? volume corrigido. Volume corrigido. Muito bom. Vamos aqui deixar em disciplina comum e vamos adicionar aqui em tipos, em volume. E aqui vamos agora realizar a nossa fórmula para então desenvolvermos né? Uh, a nossa tabela de chapisco, bolso e reboco Fazendo o cálculo efetivo Aqui é muito simples Começamos por parênteses Abrimos parênteses E vamos buscar material, volume Muito bom E vamos multiplicar Abrindo novamente Abrindo um outro parênteses Vamos multiplicar por índice perda Índice perda A dividir por 100 Abrimos dois parênteses Ou parênteses duplos mais material volume. Muito bom. E damos OK. Aqui temos o nosso parâmetro corrigido. Portanto, puxamos. Agora, damos né, alguma editadinha no nosso desenho. Aliás, na nossa tabela. Puxamos o índice perda para frente porque ele dá-se a percentagem. Né? É isso que nós queríamos dizer. E depois, não vamos ter esta tabela. Eu quero dizer a vocês que dando chapisco, em bolso, reboco, que vão ser esses dois. Que aparecem chapisco em bolso. O, a nossa nota-chave é 1070, grava esse número, 1070, porque nós vamos precisar dele no percurso de edição da nossa, da nossa tabela. Voltamos aqui em Campos, vamos em Filtros. Aqui em Filtros, vamos, né, nota-chave. Em vez de igual, vai ser Contém, aquele número que eu pedi que você guardasse, 1070, e vamos dar OK. Vamos já aqui aproveitar, classificar por nome, e vamos dar OK. Muito bom. Então, ele aqui aproveitou já, né, juntar... Todos esses parâmetros aqui do nosso, do nosso terreno. Já juntou os parâmetros e o índice-chave. Esse índice-chave aqui já não nos interessa. após que ele só tem uma função. Que era a função de nos ajudar a fazermos a, o, o alinhamento de, de todas as tabelas. Agora ele já pode ir embora. Vamos ocultá-lo. Okay? Aqui ocultamos. Portanto, agora vamos fazer os ajustes. Esses ajustes podem ser feitos tanto aqui quanto né, aqui nos campos da nossa tabela. Nos outros. Portanto, aqui vai ser Descrição. Tudo maiúscula. Uh, aqui vai ser mesmo índice de perda. Mas podemos abreviar. Não pode ficar mesmo assim. né? Beleza? Que vai ser sem perda. Ok. Sem perda. E aqui vai ser com perda. Vamos juntar, senhores. Vamos aqui juntar essas duas tabelas. Vamos agrupar essas duas tabelas. E aqui em cima vai ficar volume. Muito bom. Aqui nós temos já as nossas tabelas. Agora o próximo passo vai ser. Voltamos para os campos. E vamos fazer aqui algo interessante em formatação. Por exemplo, aqui em índice, em volume, com perda e sem perda, vamos calcular totais. Aqui, corrigido, também vamos calcular totais. Beleza. Portanto, feito isso, podemos voltar para, o nosso, para a nossa tabela. E aqui nós temos o nosso projeto. Okay? Aqui não calculou nada, pois que está à espera aqui de um valor Vamos lá ver, beleza. Aqui, ele colocou o valor de forma automatizada. Mas, se vocês perceberem, os valores estão iguais. Os valores estão iguais, né? É isso. Aqui já ficou de frente, né? Enquanto o chapisco mantém seu valor, aqui no embolso já está de frente. Mas, agora feita a nossa tabela, vamos voltar para o nosso pavimento térreo. Aqui dentro do pavimento térreo, estamos a falar disso na prancha, nós precisamos fazer algumas delimitações dos ambientes para calcularmos, né, para calcularmos de forma mais eficiente o nosso quantitativo de chapisco em bolso e rebol. Porque agora quero apresentar los um plugin muito especial. Por exemplo, aqui vai ser a sala, né, a sala de jantar, sala de estar, o quarto, o dormitório, aqui o DBC. E finalmente o serviço. Né? Depois vamos aumentar aqui um, né? não vamos aqui eliminar. E agora vamos delimitar para permitir fechar a nossa cozinha. E eu vou, finalmente vamos nomear os compartimentos. Aqui vamos colocar jantar, aqui vai ser estar, banho, né? aqui pode ser dormitório ou quarto, o que é mais rápido? Quarto, aqui vai ser cozinha e aqui vai ser serviço. Muito bom, senhores. Nós temos completados os ambientes do nosso, do nosso compartimento, da nossa casa. Agora, para fecharmos todo este processo, vou agora apresentar los um plugin. Comple complementos, eu vou encontrar este plugin, ROM -finish, ROM Finish. Grava este nome na cabecinha, ROM Finish, pois que ele vai facilitar muito a fecharmos o revestimento aqui no nosso, no nosso projeto. Mas se damos uma voltinha no 3D, você vai perceber que o nosso projeto não tem revestimento e ao colocar-me essencialmente na vista, na vista, né, de alta qualidade, olha que o bloco está à vista na renderização e aparece muito, muito bem. Vamos precisar de colocar um revestimento nesse projeto. Vamos ter o quantitativo geral de revestimento neste projeto, gente. Mas só vai ser o interior. Eu vou deixar para você como tarefa desenvolver o exterior. Tá bom isso? Yeah. Voltamos para o nosso pavimento térreo E voltamos para o Home Finch. Aqui dentro do Home Finch, aqui dentro do Home finish, uh, vocês têm, certo? Aqui dentro do Home finish, vocês têm uh, duas opções. Vocês vão, vocês vão ter o, script, o, o, o skirting board e o flow finish O skirting board tem a ver com paredes e o e o flow finish tem a ver com piso. E nós aqui só nos interessa paredes. Portanto, clicamos sobre. Vamos aqui dar 2,80 metros. Que vai ser a altura da nossa parede. E vamos aqui, esco ou melhor, a altura do nosso revestimento. Vamos aqui escolher agora o revestimento que nós vamos utilizar. Algodão egípcio, massa corrida, pintura. Portanto, vamos usar esse, né? E vamos aqui em all in, ok? All in board isso aqui vai nos permitir, nós selecionamos por, selecionamos por ambiente. Estamos juntos, clicamos e damos OK. E vamos aqui selecionar agora, selecionar agora os ambientes. Aqui temos a sala de jantar, sala de estar, o quarto, a cozinha e o serviço. O WC não, pois que o WC é azulejo. Precisaríamos escolher um revestimento de azulejo. E aqui vamos dar Concluir. Ele vai fazer o processamento e após concluir o processamento, né, ali já temos a parede. Vamos aqui usar o corte para vocês perceberem o que, que aconteceu. O que aconteceu é que ele revestiu com uma camada até aqui. Essa é a camada de revestimento. Algodão egípcio, massa acordando. Não é isso incrível? Isso facilita muito a vida na hora de fazermos o nosso executivo, senhores. É claro que, ela, que, essa, que, essa, que esse revestimento deve estar abaixo do teto falso. Porém, como o nosso objetivo aqui é só cálculo de quantitativos, agora vamos olhar... Como ficou a nossa tabela, senhores. Ela já está aqui, a nossa tabela. E, automaticamente, a nossa tabela atualizou, gente. Atualizou. E sabem por é que a tabela está assim? Mantém-se assim? Por uma questão bem interessante. Porque precisamos voltar para os campos e fazermos, aqui dentro do filtro e dentro da classificação para o grupo, tiramos A. Intenizar categorias e colocar total geral. É isso mesmo, e damos OK. E automaticamente a nossa tabela reduz o tamanho, portanto, vamos ter esta volumetria, gente, esta volumetria dentro do Revit, aqui também vai ser 10%, que normalmente é a percentagem aceitável, família, portanto, aqui está a nossa tabela, super fácil, super simples, atualizada, e a partir daqui, você pode usar essa tabela para qualquer projeto É só copiar e colar no outro projeto e usar as mesmas referências de parede e você vai ter o teu projeto com este quantitativo e tacto, gente. Isso é uma coisa muito extraordinária. E para vocês poderem comprovar isso que eu estou a dizer, para dizer que isso é de facto prático, eu vou abrir este projeto aqui. Um projeto que eu estou desenvolvendo esses dias, de uma residência. E nós vamos juntos perceber a vigência do que eu estou dizendo. Vamos copiar essa parede e vamos levar. Levar direto para o nosso outro projeto. E perceber se de facto ele vai ajustar os cálculos ou não. Por que eu escolhi esse projeto? Porque esse projeto já tem as configurações, as configurações né, nas paredes do, do, do que eu estou a dizer. Vamos aqui olhar esse corte para vocês olharem. Para vocês perceberem. Nesse projeto o corte, o corte já tem o revestimento. Aqui está o revestimento. E por isso vai ser muito fácil usarmos esta esta configuração de, de tabela família, portanto voltamos para o nosso outro projeto o que, que vamos fazer com o, nosso, com o nosso projeto, vamos pegar essa tabela clicar no botão direito do mouse você vai encontrar aqui a opção você vai encontrar aqui a opção de copiar, está aqui copiar para a área de transferência e viemos para este projeto e vamos aqui colar, aqui mesmo não estamos, vamos fazer CTRL V, beleza, Esse processo né? para dizer que a nossa tabela foi foi copiada. Agora vamos para as nossas tabelas de quantidade do curso e vamos procurar por essa tabela. Ela vai aparecer aqui. Ela vai aparecer aqui. Quantitativos. Beleza. Aqui vocês vão perceber que vamos ter um problema. Sabe por que vai dar esse problema? Porque nós precisamos de configurar as nossas tabelas, a nossa tabela, em função daquele nosso projeto. Se voltarmos aqui e buscarmos pelos nossos pelos nossos chapiscos, né? Vamos aqui buscar qual é a nota de chave desta parede. Clicamos aqui em editar tipo. Dissemos nota de chave. Nota de chave não tem. Normalmente a nota de chave nesse projeto, ela vai, ela vai ficar aqui dentro. Estamos juntos aqui dentro da própria camada. Vamos aqui em substrato. Substrato reboca. Em bolso e reboca. Vamos aqui atinar esses três botõezinhos. Uh, vamos aqui repetir. Uh, atinando. Aqui, chapisco em bolso-reboca, aqui nós três pontinhos, ele vai nos abrir outra já. Essa aba, ok? Essa é a aba. Aqui dentro dessa aba, vamos em identidade. Estamos juntos? Aqui em identidade, olha o que aconteceu. A nota de chave é outra. É 04070, é gente. É só esse número que nós vamos precisar mudar para, então, voltarmos. Vamos aqui copiar para, então, voltarmos a alocar a nossa tabela. Damos OK e damos OK. Muito bom. Senhores, voltando para a nossa tabela, vamos aqui em editar campos, aqui em filtro, né? nós falamos contém 100, 1070, que já não vai ser 1070, vai ser 104070, contém, vamos dar OK, a ver o que acontece com a nossa tabela, beleza? Vejam o que aconteceu aqui, super prático e chave. E aqui vamos dar os 10%, o 10% né? mais 10%. E automaticamente estou calculando, né, dentro deste projeto, os, vo ah, os volumes de chapisco em bolso e reboco, minha família. E, minha gente, é, é isso mesmo. Portanto, aqui nós temos o, o, a volumetria, estamos a falar de 20.22 de 20. metros cúbicos de chapisco em bolso reboco, para cada um deles sem perda, ok gente sem perda, você vão ter 18, mas com perda de 10% você vai ter 20 essa percentagem é interessante senhores, eu não quero continuar a falar porque eu sou fascinado por essa ferramenta Revit, especialmente por esses por esses detalhes que eles nos podem proporcionar e aqui está, você já pode calcular depois desse tutorial, você já pode calcular chapisco, bolso e reboco dos seus projetos em qualquer projeto que você desejar Pode ser que você tenha um projeto agora a desenvolver e queira calcular, né, queira saber o volume desses materiais. Você já tem isso na prática. Por isso, senhores, foi um prazer grande estar convosco neste vídeo. O vídeo, de facto, ficou um pouco longo, mas foi, de facto, necessário para que vocês pegassem os detalhes em tudo o quanto nós abordamos aqui neste tutorial. Adriano Pascoal convosco. Aquele abraço grande. Não se esqueça de deixar o teu like deixar o teu comentário sobre o vídeo, porque, vocês sabem, dá um trabalho muito grande. E a única forma de vocês nos prestarem homenagem, nos deixarem um pouco satisfeitos para que continuemos a gravar vídeos, é deixar o vosso like, deixar o vosso comentário e compartilhar toda esta matéria. Adriano Pascoal, bye, bye.